Ser um canal de opinião e comentário. Tá aí uma coisa que eu nunca imaginei, de verdade. Até porque o meu primeiro canal no YouTube foi de Minecraft. E era jogando Minecraft que eu me via como um V no Xtreme da vida. Começou? Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o... Insanos. Insanos, beleza. E logo de cara com o Hide and Seek. Mas eu ainda não me apresentei, meu nome é Pedro. Uh! Hum. Só que nesse meio caminho, a comunidade de opinião me apareceu E foi algo que eu gostei muito, sabe? Tipo, pô, tu poder opinar sobre coisas é bom demais Às vezes, às vezes porque ao mesmo tempo, quando você cresce, você tem que ter muita responsabilidade no que você vai falar. Porque, velho, qualquer coisinha que eu acabe falando errado, eu posso gerar consequências muito ruins pras pessoas ou até mesmo pra mim. Só que pensa aí, hoje você pode me acompanhar, pode acompanhar o Digo, Toshi, do canal Utopia, dentre muitos outros canais desse nicho. Mas e quando isso de canal de opinião e comentário acabar? Já pensou em viver em um mundo onde não existe canal de opinião? Eu sei, pra alguns seria a melhor coisa do mundo, porque tem muita gente que não gosta desse estilo. Eu sei, tá? Só que tem outros também que gostam e ficariam tristes. E é por isso que eu tô aqui, para dizer um adeus. Adeus à comunidade. Sério, imagina aí, imagine um adeus do tio Sam. Qual será o rumo que eu tomaria pra minha vida? Uma pergunta que eu mesmo me faço, sabe? Eu sei que pra muitos, mano, muitas pessoas soltariam fogos. Porque tem muita gente que não gosta de mim. Só que tem uma parcela de pessoas que gostam e eu sei que ficariam tristes, pessoal. Só que é aqui que nasce um novo universo de sanzinhos com personalidades diferentes. Um universo no qual eu não me importo importo em de fato dar minha opinião ou falar o que eu penso sobre algo. Um lado onde eu me importo mais em me divertir e não me preocupar muito com as coisas. Só que mano, vocês já pararam pra pensar numa versão... Minha, Minecrafter? <risos> eu acho que não né, mas se liga. Ô o que você tá voando aí, véi? <risos> Já começou? Já, velho. Abre uma Lucky block aí, velho. Pode abrir, tá safe, velho. Calma. Que isso, véi? Eu mandei rock. Calma, eu vou te salvar. Vamos, uma esponja, Sam. Santo, outro. Ai, cara. Pera Oi, aí, Sam? eu vou abrir uma. Pera, pera, eu vou abrir meu uma. Aí, aí. Caraca. Nice. Uma espada, vai logo. Calma, oh, eu tinha dado um balbordidor, né? <risos> Já tá gravando, isso aqui vai ficar mais sem <risos> contexto, véi. <risos> meu Deus, você é teletransportou, né? Cara, tá, lagadão pra TV. tá lagado pra caramba pra mim também, Essa internet tá olha isso, tá muito lagado mano. Tá, eu confesso que seria uma parada triste Por mais que o meu primeiro canal tenha sido de Minecraft, eu sou muito ruim, mano eu sou o pior jogador de Mine do mundo Só que pensando por esse lado, por que não um fãzinho que gosta de jogos de terror? Estilo Terror Bionic, e Viking, eu acho que é o nome do, do youtuber Por que não? Pois é, tem também, se liga Vambora, vambora. Se veio vai, merda vai, aqui, vai. mano. Se veio o merda aqui, tô mano. agachado ou eu tô em pé? Que eu sou pequeno Tô tá, tá agachado agora. Nossa, mas aí você tá... Nossa, Nossa, tá na altura do nosso pênis. Poxa, eu te eu transportei, vem. mano. Caralho, tô sozinho, velho. Mano. Ai, caralho, que Eita. susto mesmo, mano. Pega o bode, pega o body Pega, o body. Mano. mano. Ih! É, nesse estilo, mano, não tem como dar errado É só você pegar uns um seus amigos Você, que é cagão, que no caso sou eu Que, mano, me caga inteiro em jogo de terror Que a fórmula é fácil, mano Porque quando você bota um monte de cagão pra jogar Sai algo engraçado Mas, velho, pensando assim em pontos extremos Por que não o Sanzinho versão um jogador de futebol? Estilo vos canal, banheiristas, desimpedidos Por que não, velho? Tem também eu tô estralando o dedo porque a introdução, assim, ó, A transição de torcer manda bem, velho. Eu sei. É, velho. Vocês acharam que seria só um vídeo, né? Vocês acharam. Não, que o céu agora vai fazer só um vídeo de futebol, né? Não, a gente tá aqui gravando no mesmo dia mais um vídeo, velho. Meu Deus, agora é de direita, velho. Agora, agora eu vou passar vergonha, velho. Mas, ó, por vocês, velho. Por vocês, olha esse golaço aqui. Lembra de letra do vídeo passado, que eu errei tudo? Se liga, velho. Eu vou pegar ele de, de surpresa, né? Se liga. Filha da ele gula já sabe, né? Ó, oh, que ligado. Ó, olha oh, a batida, ó, oh. Ah, que batida! Olha oh, a batida, ó, oh. Ah, que batida! Vem, cara! <risos> Provido de habilidade eu não sou, até porque o pai tem os piores chutes do mundo, só que, mano, é bem divertido você gravar e se exercitar ao mesmo tempo. Mano, é da hora, é da hora demais. E eu acho que, se vocês separarem bem, o pai tem uma barriguinha de chope nos vídeos de futebol. <risos> e já que eu tenho essa barriguinha, por que não um Tio Sam versão experimentando comidas, mano? <risos> pra aumentar ainda mais? <risos> tem também, se liga. O primeiro salgadinho é nada mais nada menos do que esse. Banana Knick É um salgadinho de banana Eu acho que é um salgadinho Porque banana snack Só bora, velho Vamos ver se é bom Olha como que é aqui Hum, isso é bom, velho <risos> Caralho Isso é muito bom e eu sei que vocês estão se perguntando, Tio Sam, mas por que você tá mostrando isso? É aqui que a gente chega no ponto principal. Hoje, eu sou sim muito feliz em ser conhecido como o Tio Sam dos canais de opinião, o Tio Sam dos canais de comentário. Só que eu não sou só isso, sabe? Não posso só me limitar a isso. Tem muitas outras coisas que eu gosto muito de fazer. E se eu postasse aqui no Tio Sam, seria a coisa mais troll do mundo, porque eu sei que o meu canal é de opinião e não chutando bola ou comendo comida, velho. E eu queria que vocês dessem chance a esse meu outro lado, sabe? Conhecer um pouco mais do Tio Sam, do Guilherme, do cara que gosta de fazer outras coisas além de só opinar sobre treta ou coisa parecida. A minha versão de outros estilos, algumas pessoas já sabem, outras não, mas existem. Todos esses vídeos estão públicos, e pra vocês acessarem é só clicar aí no primeiro link da descrição, então no comentário fixado, ou só pesquisar Sanzinho. que entrando aí vocês vão conhecer esse meu lado mais leve, onde eu não preciso ser tão rigoroso e, tipo, prestar tanta atenção no que eu vou falar. E esse meu lado mais leve eu quero muito que vocês conheçam, porque eu não sou um cara totalmente sério. Por enquanto, eu tô muito longe de dar um adeus de fato à comunidade de opinião, porque, mano, aqui é onde eu vivo, sabe? É bom demais, eu gosto, eu gosto do que eu faço. Mas eu sei que um dia tudo chega ao fim, e eu quero muito que vocês conheçam esse meu outro lado e que eu seja muito bem-vindo em uma outra comunidade, sabe? E é basicamente isso, eu acho. Eu só tenho muito que agradecer a vocês por todo o apoio de sempre. Mano, vocês sempre me apoiam, mano. De verdade, muito obrigado. Eu de novo conto com vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês me ajudem a esse meu outro lado ser conhecido, sabe? Não é que eu quero uma fama gigantesca, mas eu quero que pelo menos vocês que estão me assistindo, que todos vocês saibam que eu não sou só esse cara sério, mas que eu gosto de fazer muitas outras coisas e, e que eu faço e posto aqui na internet também. E eu acho que eu já falei demais, né? Eu acho que vocês não aguentam mais minha voz. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam e me ajudem.